Assim, hum, tudo bem, ó. graças a Deus Vamos lá Representação do conhecimento Tento como base O estudo da construção do significado Podemos estabelecer certos signos E com esses signos Podemos dar um significado ao comportamento que, por meio do conhecimento, pode estruturar uma certa semântica, um certo significado com relações comportamentais, tendo símbolos e formas que denotam uma maneira de ser, denotam uma cadeia semântica que representam o conhecer da mente por meio da melhor escolha possível em um determinado ambiente hein? trazendo uma certa relatividade sobre a interpretação de determinados objetos e fatos, com determinadas propriedades estabelecidas pelo observador em questão. Trazendo essa estrutura semântica, nós temos certas regras sociais embutidas na configuração do ser como ser, adaptadas por meio de uma ideia natural evolutiva e... Um, formalizadas por meio de uma estrutura epigenética. Com isso, uma cadeia semântica favorece ao ser uma, uma maneira de modelar os próprios sistemas, trazendo uma visão associativa sobre certos referenciais, entendendo conceitualmente a maneira com que as sinapses ocorrem para que processos e relações mais simples possam in indicar e orientar processos mais complexos. Tendo a representação de um objeto como uma classe Comportamental, podemos estabelecer vínculos de interpretação que mostram uma certa tendência que não é geralmente binária, que não é geralmente conectada por ideias formais e sim por vínculos comportamentais. Trazendo esta, esse conceito genérico para a lógica psíquica, podemos induzir interpretações desses vínculos comportamentais para favorecer ações de representação desses vínculos. Podemos libertar por meio de afirmações relativas, instâncias individuais com determinados objetivos. Objetivos esses que favorecem a conscientização do ser como indivíduo. Favorecem a interpretação e uma sintaxe Coerente a sustentação dos próprios direitos do ser enquanto humano. Por que isso? Porque, por meio da mesma semântica, por meio da mesma estrutura, por meio da mesma cadeia de classes comportamentais, ideias de. Uh, Ideias conceituais do medo se manifestam, e a adaptação neste medo gera como efeito colateral uma constituição integral, formulando referenciais de medo como regras sistêmicas. Esses micromedos que compõem todos os referenciais para julgamentos que o ser tem geram uma estrutura de relações dissociativas, de relações que geralmente são binárias. Ou o ser erra porque ele é culpado, ou ele é culpado e por isso erra. Não o ser que não aprende, não tem instruções, este é apenas um exemplo. Com esses padrões, esta proposta de significados favorece uma interligação de linhas de pensamento, interpretações do próprio comportamento e dos padrões que o ser estabelece e absorve em seu desenvolvimento. O ser representa o seu conhecimento, o quanto ele interpretou simbolicamente, metaforicamente, alegoricamente, a sua própria mente, o que ele percebe da mente. Fazendo analogias instintivas desses comportamentos podemos estabelecer uma, um conceito e fórmulas para que esse ser tenha dados e observe padrões que antes ele não percebia, argumentos que enunciam uma, uma favorável semântica cognitiva, uma favorável uh, interpretação que constitui relações entre essas significantes que fazem parte do ser, fazem parte das características do ser, fazem parte das formas que esse ser fomentam que esse ser sustenta, vibra em seu próprio desejo, com ah, essa, essas classes pré-ordenadas, esses desejos pré-ordenados, fica muito difícil a concepção do próprio ser do que ele faz, pois o mesmo tem acesso ao resultado desses ordenamentos, desses vínculos que representam relações que o ser tem com o ambiente a qual ele aprendeu esses padrões, que no nosso exemplo são dissociativos, mas identificando a assimilação desses padrões, Podemos gerar ah, interpretações dessas conexões que sejam melhor fundamentadas para o, o ser transcender suas próprias ideias, para o ser interpretar uma nova forma, para o ser fazer um, um, um padrão de representação lógica, para o ser descrever a forma por meio do seu formalismo, para o ser descrever comandos de acesso ou estímulos de acesso do seu ambiente, dando assim dados, dando informações do que o que é cognoscível ao próprio subconsciente dele mesmo. Dentro dessas cadeias associadas, podemos favorecer uma nova interpretação do subconsciente, uma nova construção do consciente, uma nova visualização do conteúdo base, uma nova interpretação das, dos padrões do ambiente, favorecendo assim uma adequação à hierarquia das ideias e das regras. Anshin, ah, obrigado Anshin, ah, passo.